Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o Mizel BM falando aqui, um vídeo rápido, relâmpago aqui no nosso canal só para dizer para vocês que este CryptoTab tá fenomenal galera, aqui ó, eu já minerei 30 centavos de dólar, tá? O Bitcoin tá subindo, tá meteórico, tá subindo pra caramba, então para a gente ter uma noção aqui, eu vou ver a cotação tá em 55 mil já, tá? E tudo que você minerar aqui... Em é, frações de Bitcoin, isso aqui é valorizado, então é muito bom participar aqui do CryptoTap. Eu já fiz vários saques, está funcionando, já participo há mais de um ano e meio, indo para dois anos aqui, eu vou mostrar para vocês no histórico de ganhos, tá? que é o seguinte: já saco aqui desde o dia 29 de agosto de 2018, 2019, estamos em 2020 saques e mais saques aqui de frações de Bitcoin para minha carteira Bitcoin. Quanto mais frações você tiver guardado, né, na sua carteira, elas valorizam, valorizam. Então não deixe de participar. Entre pelo link aí da descrição, faça seu cadastro aqui no CryptoTap. É e, e não é uma empresa, não é uma empresa de investimento. É totalmente gratuito. É um Navegador, você baixa esse navegador, ó. Você aqui ó, CriptoTab, eu clico aqui, ele abre o navegador e pronto, você já começa a minerar, você só entra com uma conta do Gmail e você começa já a minerar os seus bitcoins, ok? Depois você vem aqui na sua direita, clica em levantar BTC, e você clica aqui então. É, você vem aqui na página onde você pode fazer o levantamento dos seus BTCs, deixa eu só arrumar a página aqui. Para ficar melhor, isso, mas, né, coloca aqui o endereço do seu Bitcoin, coloca aqui, é, coloca aqui as frações, né, ó, vou colocar essa fração que eu tenho direito a sacar, clico aqui em não sou robô e levantar, ou seja, sacar seus Bitcoins e você pode ver. Então, histórico de pagamentos, como eu já mostrei, vários e vários pagamentos, ok? Então, quero fazer esse convite rápido para você que participa aqui, que conhece nosso canal, dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, aperta no sininho, sininho aí do lado, para você ficar por dentro das ideias tops aqui do canal. Grande abraço do Miseu BM e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.